No vídeo de hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre The Callisto Protocol, algumas impressões que eu tive sobre o jogo até agora, mas principalmente sobre a forma como a maior parte dos jogadores encaram esses jogos que tem assim, algumas características que a gente encontra em jogos de tiro tático. Vamos dar uma olhada nisso. Ok, beleza Guerreiros, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Roth E hoje é dia de falar sobre Decalisto Protocol, o jogo foi lançado recentemente aí E quando eu conferi a gameplay desse jogo, eu já tinha quase certeza que alguns pontos ali seriam alvos de muitas críticas por parte de muita gente E olha só, realmente eu tinha razão Engraçado um monte de gente tá reclamando muito aí dos vários pontos que eu imaginei que eles reclamariam. Eu vou trazer tudo aqui para vocês, todos esses pontos e tal, mostrar o porquê dessas críticas, explicar direitinho aqui como é que funciona. Então, confere o vídeo aí até o fim para poder entender o argumento, beleza? Não vai assistir o negócio até a metade aí depois já sair comentando sem entender direito. Assiste até o fim tranquilo, beleza? E aí depois deixa o seu comentário aí. Mas antes, já chega metralhando aí o like, se você você é um guerreiro novato por aqui, já acabou de desembarcar e já aproveita também para se inscrever no canal e fica por dentro de absolutamente tudo sobre os jogos de tiro tático, beleza? Foca na missão aí e vamos que vamos. Que satisfação, Aspera. Então senhores, The Callisto Protocol é um jogo que eu achei bem interessante, eu acabei dando uma focada nele esses dias, aproveitei para ver algumas análises também dos guerreiros que estão postando aí e pelo menos para mim nenhuma surpresa, né? muita gente reclamando do ritmo do jogo, dizendo que o jogo é lento, que o combate é lerdo, que é muito pesado, que os recursos são escassos, dizendo que o jogo é difícil, que o jogo não tem mini mapa, pois é, estão criticando até isso. Como eu disse, eu já imaginava que essas reclamações iriam surgir em algum momento, então eu decidi fazer esse vídeo aqui exatamente para poder explicar porquê de algumas dessas mecânicas que muitos criadores estão criticando nesse jogo e que na verdade não são problemas do jogo em si, né? não são um defeito, são só um estilo de gameplay diferente que certamente eles não estão ali acostumados a jogar. Né? Esse é o grande problema. É um estilo mais cadenciado, mais tático, né? um estilo que quem gosta de jogos de tiro tático já está bem acostumado a ver. Bem diferente dos jogos mais frenéticos de hoje em dia, que você corre infinitamente, atira para todos os lados porque tem munição quase que infinita disponível. Né? É a Fortniteização dos jogos de tiro, digamos assim. Então o Calisto ele vai na contramão disso, ele incorpora várias dessas mecânicas, como um ritmo mais lento, uma física um pouco mais realista, os objetos, você percebe que eles têm peso, né? os golpes eles têm peso também, o personagem ele pega os itens, né, por incrível que pareça, deveria ser uma coisa relativamente normal, mas hoje em dia não é, né, quando você vai sacar o bastão, por exemplo, você vê todo o movimento, o movimento completo de ir lá pegar o item e tal, não tem esse negócio de trocar a arma num milésimo de segundo, tem vários jogos hoje em dia que o personagem saca uma arma tão rápido que você nem consegue ver de onde que ele tirou aquilo. Parece que o negócio surgiu na mão dele, assim, sabe, de tão rápido que é. Então você tem ali os passos, né, que são mais pesados, a HUD que é bem limpa. Então existe sim ali um padrão. É importante lembrar que o Decalisto Protocol, ele não é um jogo de tiro tático, ok? Ele é um survival horror, né, como chama, mas que absorve ali alguns elementos, né, algumas mecânicas de jogos de tiro tático. O que meio que enquadra ele como se fosse um terror tático Digamos assim Eu até falei esses dias aqui sobre essa temática de terror tático Eu Acho que dá meio pra encaixar ele ali Ele tem muitas mecânicas arcade também Mas acho que dá pra encaixar ele ali Apesar do jogo não ser vendido como um terror tático Eu Acho que deu pra entender, né? Enfim um dos principais momentos onde a gente vê esses elementos mais táticos em ação é no combate. né? O combate do Calisto Protocol ele é bem cadenciado, ele exige todo um planejamento. ali. Você se prepara para atacar, você se prepara para defender, você tem que esquivar na hora certa, né? senão você se dá mal. Não tem esse negócio de sair correndo igual um louco para cima do inimigo, esmagando o botão, tentando fazer um monte de loucura. Quem bater mais leva, não é assim que funciona, o combate é extraordinário estratégico beleza só que teve muita gente como o cross por exemplo que achou o combate monótono né vamos dar uma olhada no que ele achou aqui vou colocar um trechinho da análise dele como exemplo porque o Calisto Protocol ele é simples. Ele é simples e objetivo. Acerta em muita coisa. Mas por outra, esse excesso de. de, de... Não é excesso de realismo, mas é essa, essa, esse excesso de peso que tem o personagem. Eu até entendi a mensagem de você passar que olha, tá pesado, ele tá carregando armadura. É pesado mesmo as coisas. Mas em algumas oportunidades, o fato dele ser lento, de se locomover do ponto A pro B. De você tá lutando com o boss e ter que ficar girando o boss. É tão lento, é tão. Que torna, às vezes, certo tipo de batalha um tanto quanto monótono. Isso acontece pra mim. Até comentei na gameplay: tem um boss lá que você tem. Pois é. É, como eu disse, né? Esses caras eles estão acostumados com gameplays frenéticas, né? Muita correria, muito tiro, pulo duplo, twist carpado, a porra toda, a gente sabe como é. E aí, quando vem alguma coisa com uma proposta um pouco mais pé no chão, aí o cara acha meio chato, meio monótono e tal. O engraçado é que ele até chegou a dizer que gostou, mas depois vem com aquelas famosas: ah, tem umas ressalvas aqui, eu gostei, mas se mudasse isso aqui, ou seja, no final das contas, ele não gostou né, a verdade é essa. Ele queria que o negócio fosse mais rápido mesmo, que ele pudesse bater mais, que corresse e voltasse e tal, enfim, que fizesse uma série de outras coisas que a gente está acostumado a ver em outros tipos de jogo. Eu vi muitos comentários em vídeos, em fóruns aí, com o pessoal reclamando com essa questão da velocidade. A impressão que dá é que esses caras, eles querem que todos os jogos tenham ali a movimentação do, do Spider-Man, né? Que o personagem pule para todo lado e faça pirueta, o negócio todo e desvie, sei lá. Que tenha a gunfight do Ozone, né? Tudo feito na velocidade da luz ali. Enfim, é complicado isso, né? Dá uma olhada nesse trecho aqui da análise do Adisplays que... Você vai entender mais ou menos do que é que eu estou falando. Uh, o menu para você trocar de armas também não é muito intuitivo, pelo menos nos consoles, né? Você consegue trocar ali apertando para o lado, mas para você selecionar as armas é meio que uma lista. Podia ser um círculo, talvez ficasse um pouco mais fácil, mais rápido, mas não, tá? Não sei se no PC é, existem alguns atalhos que melhoram isso. Mas essa arma também eu achei um pouco lento demais. E às vezes é bem complicado. Você prefere não trocar de arma e ir no combate melee. para ser mais garantido do que você ficar lá trocando ali a arminha que demora, né? E às vezes você precisa parar para esquivar e ele cancela essa troca. Então às vezes não vale muito a pena. Entenderam mais ou menos o que é que eu tô dizendo? É como eu disse, o pessoal se habituou a jogar apertando ali 300 botões a todo momento né? Atira, pula, volta, combo, salta, mata, vira, morre, volta Sabe aquela loucura que tem que ser tudo muito rápido, muito frenético Senão o cara já acha que é monótono, como o Cross disse, tá vendo? Em um segundo o personagem tem que selecionar uma arma Trocar, recarregar, mirar, aplicar um fatality Dar um duplo twist carpado, sabe? É assim Hoje em dia tem que ser assim. Se não for isso, o pessoal fica decepcionado, né? É engraçado porque tudo isso tem muito a ver com essa geração TikTok, né? Que a gente se habituou a falar aí. O pessoal que é mais imediatista, que escuta áudio na velocidade 2... Que não consegue ver um vídeo com mais de 30 segundos. Inclusive, esse vídeo aqui, essa geração TikTok já deve ter caído fora, porque um vídeo com mais de 8 minutos eles não assistem, né? E se assistia é na velocidade 2 também. Então, deve estar tá tudo bem rapidinho pra eles aí. Você não é caveira, você é moleque. Ouviu? Então, esse pessoal quer tudo para ontem, é muito imediatismo, sabe? É, é muita coisa desse tipo. É, no caso do Kroos e do Hades aí, é, eu acho que eles devem ser um pouco mais velhos, né? Não são exatamente dessa geração. Mas ainda assim você vê que existe um padrão ali, né? Eles buscam esse ritmo mais acelerado e tal. Não tem problema nenhum, beleza? Eu respeito a opinião deles aí, apesar de não concordar, né? Mas respeito tudo bem tô só trazendo o meu ponto de vista aqui para vocês ok e aí, voltando aqui às reclamações, né? são muitos os comentários que eu encontrei por aí. É, tem gente reclamando de outros detalhes, como no caso a, a escassez dos recursos, é, pouca munição no cenário, que não faz sentido nenhum, porque a ideia do jogo é fazer o jogador gerenciar os recursos mesmo. Né? A ideia é ser difícil mesmo, é você ter problemas ali para poder gerenciar os itens que você tem na mão. E aí, basicamente, a única coisa que estão elogiando nesse jogo é é o gráfico que isso aí realmente não tem como negar né tá lindo mesmo agora sobre o resto é só reclamação o pessoal tá reclamando de tudo estão reclamando dos inimigos das mortes porque não dá para pular ali né? A animação de morte aí o pessoal tá morrendo bastante mesmo no normal e aí já vem uma outra crítica que é sobre a dificuldade tem muita gente dizendo que mesmo no normal tá bem difícil Teve gente reclamando até da HUD do jogo, cara. Dá uma olhada nisso aqui, é absurdo. Então o cara ali, ele, esse, já, esse Adriano aí já falou que ele parou de jogar porque ficou sem vida. E realmente, eu já tô sem vida aqui também. Então tipo, o jogo não tem mapa, tu não sabe onde é que tu tá indo. Até o Dead Space 1 mostra onde é que tem que ir, tu tem uma base de onde, do que tu tá fazendo. Pois é, é isso aí que vocês ouviram mesmo, o cidadão tá reclamando porque o jogo não tem mini-mapa. É um jogo linear, que praticamente você só anda pra frente e mata os bichos e tal. É um jogo mais focado na gameplay, embora tenha uma, uma história interessante também, mas é mais focado na gameplay. Então, imagina se esse cara tenta jogar um jogo de mundo aberto, sem minimapa, igual a gente joga aqui. O desespero ia ser grande, né? Mas, enfim, como eu já disse, respeito a opinião dos criadores aí. Só usei os vídeos aqui pra poder pontuar algumas opiniões. Beleza? Sem treta. <risos> Já avisei que vai dar merda isso. É importante lembrar que também, apesar de eu ter elogiado o jogo, as mecânicas, enfim, tudo que eu gostei aqui. Esse jogo ele tem sim vários problemas, ok? Principalmente em relação à performance. A duração do jogo é um jogo bem curto, tem a questão do fator replay que é bem baixo, e, e claro, o preço, porque o jogo tá bem salgado para um jogo desse tamanho. Eu entendo que é uma super produção, o jogo ficou fantástico e tal, mas eu realmente acho que esse valor tá bem alto, principalmente para países como o Brasil, né? Aí a gente já entra numa outra questão também que não vem ao caso aqui, mas enfim, eu recomendo que vejam algumas outras análises, inclusive essas que eu citei aqui. Vamos lá, deem uma olhada também nas análises. Antes de decidir se vale ou não a pena comprar, levem em consideração esses pontos que eu trouxe aqui, né? E comentem embaixo, né? Comentem embaixo o que é que vocês acham sobre esse jogo e sobre essa questão toda. Se pretendem jogar também Decalisto Protocol ou se já estão jogando. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima.